Semear com fé, essa aceitação do seu desejo é como lançar sementes, sementes férteis em solo preparado, pois quando você lança as coisas desejadas na sua consciência, confiante de que ela vai acontecer, você terá feito tudo o que é esperado, mas ficar se preocupando ou considerando sobre como o seu desejo irá amadurecer, é o mesmo que segurar estas sementes férteis em uma mente instável e, portanto, elas nunca chegarão a ser lançada no solo da confiança. O único motivo pelo qual os homens condicionam os seus desejos é porque eles, constantemente julgam as suas condições pela aparência, e as considera como reais, esquecendo de que a única realidade é a consciência que existe por detrás destas condições. Enxergar todas as coisas como reais é o mesmo que negar que tudo é possível para Deus. O homem que está aprisionado e vê internamente as suas quatro paredes como reais, está automaticamente negando o seu desejo ou promessa de Deus por liberdade. Neville Goldad